Outro ponto é a questão da hidratação Tem gente que vai lá e toma um monte de água no sábado Se aprova no domingo, então no um dia pré-prova Cara, seu corpo, a gente também não é camelo A gente não vai armazenar muito mais água do que o normal Então, normalmente você vai hidratar, hidratar e Daqui a pouco você tá fazendo xixi, xixi, xixi, né? Então fica aquele processo ali